Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Levanta Literário e hoje eu vim falar sobre as leituras de maio. Primeiramente, eu tô meio assim de... de né? De baixo, visto, de cima, por vocês, porque foi a maneira que eu encontrei de focar visto que eu tô só hoje aqui pra gravar esse vídeo. Vale lembrar que as leituras de maio não foram muitas, mas foram boas na medida do possível. A primeira leitura que eu fiz... Na verdade não, a segunda leitura que eu fiz é a primeira da qual eu vou falar aqui porque já tem resenha aqui no canal, é só clicar aqui nos cards pra assistir ela completa que é do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor, lançado pela editora intrínseca com uma versão muito bonita e encapadora, que não tá aqui no momento e eu tô com o princípio de pegar Mas ele meio que vai contar a história desse grupo de crianças lá em 1986 e em 2016 Depois de 30 anos e tudo mais Coisas muito estranhas aconteceram no passado e essas coisas têm desdobramentos até os dias atuais, vamos dizer assim. Ele tem um clima meio Stephen King com it a Coisa, quando fala dessas crianças tentando desvendar mistérios do passado e relembrar toda essa questão aí. E tem um clima muito, muito bem ambientado, na verdade, dos anos 80. É um livro que foi bem construído nesse sentido, mas que acabou se tornando um pouco confuso para mim, porque ele aborda muitos, muitos, muitos temas que são um pouco polêmicos, e na verdade acaba não se aprofundando legal em nenhum deles, assim, ficou ficou mais ou menos para mim, né? Foi um livro que eu dei três estrelas. O segundo livro que eu li em maio foi esse aqui, O Dueto Sombrio, de Victoria Schwab. Esse é o segundo livro, né, da duologia Monstros da Violência, que começou com A Melodia Feroz. Então são essas duas edições aqui, muito bonitas, da editora seguinte, está de parabéns. Eu gostei muito de A Melodia Feroz, foi um livro que eu... Amei, eu não sei se está entre os, os tipo, melhores de primeiro, primeiro livro assim, de, de séries e tal que eu já li Mas é um mundo muito bem construído, com coisas super inovadoras e Nesse mundo, cada ato brutal de violência gera um monstro, um monstro de verdade E esses monstros estão divididos em categorias São os corsais, os mauchais e os sunais Uns deles se alimentam de alma, outros se alimentam de sangue, outros se alimentam da, de, da carne né, das pessoas. E eu acho que não tem como eu falar de O Dueto Sombrio sem soltar um pouco de spoiler de a Melodia Feroz, então se você não se importa com isso, continua aqui nesse vídeo, se deixa seu like. <risos> o Dueto Sombrio começa exatamente no ponto que a Melodia Feroz parou, e na verdade eu achei um pouco confuso porque ele começa uma cena meio de uma aventura, uma aventura não né, uma ação com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e tudo mais, mas aí a gente vai ter, dos dois lados né da cidade, situações diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Kate tá lá lutando, meio que tipo exilada, fugindo de tals, e tal, e August tá lá fazendo parte da força-tarefa que o pai dele comandava, né, no primeiro livro e tudo mais. Uh, a primeira parte de O Dueto Sombrio eu achei meio arrastada, confesso aqui que as coisas só foram correr, e correram bastante, da metade pro final, mas foi um livro que eu gostei muito, minha gente, foi um livro que eu, eu assim, sabe, eu não consegui parar de ler enquanto eu, terminei, enquanto eu não terminava, e as coisas que aconteciam e eu me deixando cada vez mais instigado pra ler, confesso que algumas coisas aqui ficam meio no ar, a gente ficava meio perdido, precisaria, tipo, quando você termina de ler, você falar, se tivesse um terceiro livro pra, pra deixar tudo nos trinques, 100%, seria muito melhor, porque algumas decisões... Me pareceram assim um pouco corridas, apressadas. Apesar de ser um livro ótimo, tanto que eu dei cinco estrelas. Não sei se foi porque me tirou de uma ressaca muito grande esse livro, ou porque eu gostei de verdade. A história foi meio que me encantando, né, ao longo das, das leituras, das páginas. Aqui nesse livro a gente vai ter o, o, o mote principal, vamos dizer assim, além da questão da, das brigas, né, de norte, sul e tudo mais, que permanece, a gente vai ter que um novo monstro surgiu, uma nova criatura que ninguém conhece muito bem, e Kate está intimamente ligada a esse monstro de alguma maneira, que só quem lê vai saber. Daí ela vai ficar meio que num conflito entre si mesma, um conflito com August, né, que era toda aquela amizade lá que eles tinham, e um conflito com Sloan também, do primeiro livro, que ele, né, tá aqui marcando presença firme e forte. É um livro que se você tem interesse ou se você leu A Melodia Feroz e gostou e ainda não leu O Dueto Sombrio, pega pra ler, mas agora vai tipo assim, esperando não vai ser um livro que vai mudar a sua vida. Vai ser um livro bem divertido, só que com alguns pontos que precisam ser explicados melhor ou melhores trabalhados. Tenho a impressão que às vezes o final foi feito em meio pelas carreiras, mas isso não estragou a minha leitura em nada, tá? Então se você se interessar, o link pra esse livro. Para esse livro e para o Homem de Gente, vão estar aqui no box de descrição para você comprar, ajudar esse canal, ler os livros com a gente. Me diga aqui nos comentários algum livro que você recomenda que eu leia, que seja tranquilo de ler, se eu tiver lá melhor ainda. Para isso, usa o meu link do Goodreads que também está aqui no box de descrição. Se inscreve aqui no Elefante Literário, deixa seu like mais uma vez, manda esse vídeo para seus amigos. Não esquece que a gente tem vídeo aqui todas as semanas, exceto quando acontece alguma coisa muito importante e inadiável que não permite que postemos vídeos nesses dias. Então, segue a gente nas redes sociais e valeu! O problema vai ser eu saber se eu foquei direito nesse vídeo, né? Porque eu posso estar falando que o vídeo todinho desfocado, porque eu não consigo enxergar essa telinha aqui de tão distante e é o que tem pra hoje. Agora, essa miniatura com uma honra de livro foi só pra enganar mesmo, porque eu dei dois livros. É isso aí.